As almofadinhas são muito características nossas, uh, portanto, eram feitas uh, desde sempre para na altura dos casamentos, que, portanto, é um bolo que é bonito e que dava muita cor à, à mesa do casamento, portanto, uh, há muitos anos, a quando, quando os casamentos, havia sempre aquele presente para os padrinhos, não é? Que era um tabuleiro cheio de bolos e não faltava almofadinha, porque a almofadinha uh, é um bolo. Mármore, não é? é um bolo de tabuleiro, mas depois a forma que nós lhe damos não é muito característica, porque depois é cortado aos quadradinhos e portanto tem o chocolate, o coco, com, aquela, com aquele doce de amêndoa e aquela cereja no topo, não é? Que embeleza realmente uma mesa e chama a atenção de qualquer pessoa, não é? Como é um bolo que, que praticamente só se faz aqui na Nisa mesmo porque nós se formos ao palhão, a Montalvão, às freguesias, é um bolo que não existe nessas freguesias. Não se faz mesmo aqui a Nisa. O que acontece? E também não é, qualquer pessoa, não é em todo lado que se faz uma almofadinha da forma tradicional. Então a pessoa, quando vê uma almofada, recorda um bocadinho a infância e quer, vai levar, vai comprar e quer dar a conhecer ao primo, ao amigo que nunca viu. E então, um bolo tem muita saída por causa disso. Eu já fazia bolo, já era uma curiosa em dizer a minha cunhada, mas faltava um espaço. E a minha cunhada gostava, foi um sonho. Era um sonho que, que eu também tinha, pronto. Embora não fizesse, mas também gostava de, de investir mais nesta área. Quando nós viemos por cá, não tínhamos nome. Lembro-me da gente se juntar às. As em casa da minha cunhada, à procura de um nome para o seu E ela dava ideias. Várias, tivemos várias, mas realmente este foi o mesmo que se encaixou no projeto e realmente ficou casa da avó, porque era a casa, casa da avó. Da avó. E, ficou... e mais nenhum suava bem, então ficou, ficou a casa mesmo. da avó. Já pode ser uma sobremesa. Uma sobremesa. Já pode ser uma sobremesa por causa do recheio descolado. De Acompanha bem também com licor, mas é assim... Quem gosta de um foda acompanha bem com tudo. Com qualquer coisa, com chá, com café. Sim, quem bem. gosta acompanha com tudo.